Sangue indígena! Nem nenhuma gota mais! Obrigada, Bélgica! Obrigado, Espanha! Obrigado, Holanda! Obrigada, Reino Unido! Obrigado, Vaticano! Obrigado, Alemanha! Obrigada, Portugal! Obrigada, Suécia! Obrigado, Noruega! Obrigado, Itália! Obrigado, França! Obrigada, Suíça! Sangue indígena! Nem nenhuma gota mais. mais! Demarcação! Já.